Oi, para quem me acompanha, é, eu vim falar um pouco sobre o meu e-book, para quem serve o e-book, por que que eu escrevi esse e-book? Eu, muitas pessoas me chegavam me perguntavam como eu conseguia manter uma rotina de treino, de dieta, de, de exercício, né? E aí eu, eu comecei a me perguntar sobre isso, como eu conseguia, como eu conseguia fazer isso. E como eu comecei a estudar sobre física quântica, como o cérebro funciona, como tudo funciona, eu cheguei, tive um insight e comecei a pegar desde o começo de como eu fazia para manter essa rotina, esse esse hábito, né porque na verdade é um hábito. E aí eu desenvolvi métodos que estão dentro do e-book, não só para pessoas... Aliás, terminei o treino agora, só aeróbico, né? Porque hoje as academias estão fechadas e meu treino, eu preciso de máquina para treinar, eu não consigo fazer, já cheguei num nível que eu não consigo fazer um treino, meio onde não tem muito equipamento, assim. consigo até fazer, mas uma coisa minha boca eu não gosto de treinar dessa forma. Então, assim, eu sou bem dedicada em relação a isso, né? Mas isso existe um, uma reprogramação, uma coisa que eu reprogramei na minha mente, né? Porque tudo é reprogramação que você faz. Enfim, tava falando sobre o e não é só para as pessoas que querem começar, mas também para as pessoas que começam e param. Pessoas que não, contém, não conseguem manter um ritmo, não conseguem manter, não conseguem fazer essa reprogramação mental, né? Porque, na verdade, é uma reprogramação mental pra você fazer exercícios, né, então eu vou te dando um, é, recompensas de ganho o teu cérebro entender que você tá fazendo coisas, você vai... E aí, lá no e-book, como eu tava falando, é, você começa a... Eu te dou um mecanismo de como você é, manipular seu cérebro, para ele entender, né, que ele tá ganhando alguma coisa com aquele exercício, então é um mecanismo de recompensa, que é como o nosso cérebro funciona, né? De ganho e recompensa, né? Porque ele só trabalha pela dor ou pelo prazer. Só essas duas maneiras que o nosso cérebro trabalha, por dor ou por prazer. Então, geralmente, ele vai escolher o prazer ou a dor, em alguns casos, né? Mas geralmente pelo prazer, né? Então, assim, coisas que dão prazer pra gente. A gente tem o hábito de fazer mágico. E aí, lá dentro, eu... eu Coloquei técnicas, maneiras, formas, né? De como você driblar isso, e de como você fazer seu cérebro ter esse ter esse prazer, né? de E você fazer isso de um hábito, né? Também falo lá um pouco sobre hábito, como que se forma um hábito. Então, é assim: é um hábito durante 21 dias no mínimo. Óbvio. Porque depois isso vai vai virar um uma reprogramação, isso vai virar um hábito, um programa rodando dentro seu, da sua mente. Então, você vai ir de qualquer forma, qualquer coisa que você esteja fazendo, assim tipo, ah, eu estou no dia muito corrido, mas não interessa, tu vai acordar, então tu vai depois, porque tu vai ter motivação, tu vai sentir que está faltando alguma coisa a ser cumprida. Então, lá dentro da mente, quando você faz isso, uma reprogramação, um hábito, quando você não faz aquele hábito, tem os hábitos ruins e os hábitos bons. Quando você não faz, a tua mente ela fica dando um alerta, te avisando que tu não fez, que tá faltando alguma coisa pra tu fechar o dia, entendeu? Então é isso que vai fazer com que você faça, né? E criando esse hábito, você nunca mais vai parar. Além dos ganhos que você vai ter, a autoestima, sua autoestima vai melhorar muito, você vai estar tá sentindo mais confiante pra você encontrar alguém... Ou não, ou você entrar nos lugares, porque você sabe que tá bem de corpo, suas roupas vão cair bem. Então, assim, esse é só ganho, cara. Tua saúde vai melhorar, com certeza, isso não tem. Não tem por onde questionar, né? Que atividade física. E esse é porque não é só para as pessoas que treinam musculação, não. É para as pessoas também que fazem outro tipo de esporte, entendeu? Para todos os públicos. Então, assim, é um caminho, foi uma coisa que foi. É muito sentido de fazer há muitos anos que eu queria fazer isso, e, e eu digo Deus me preparou para isso, né foi me dando clareza e visão para fazer esse e book e essa mensagem que eu tenho para deixar um valor simbólico que vai mudar a tua vida, cara. Então, eu se eu tivesse tido né, esse caminho quando eu comecei, muita coisa eu não teria feito, é, não, te, não teria gastado tanta, tanto dinheiro, porque assim, quando você não sabe o caminho, você vai ouvindo pessoas e vão, cada um vai falando uma coisa, né? Então, assim, lá dentro também do eu dou é, uma lista de suplementos que são mais em conta, que hoje eu, que eu, eu faço, né? Hoje eu compro. Então, assim, não tem necessidade de, pra você começar a pessoa falar, e é caro começar, não é nada caro. Pelo contrário, hoje eu tenho um estilo de vida que eu gasto menos do que quando eu gastava antes. Assim, óbvio que se você vai para um outro nível, vai ter suplementação médica e tal, mas aí é uma coisa sua. né Eu também deixo lá dicas de médicos, se você queira levar. E eu decidi que é, contatos de médicos que eu confio lá dentro do e-book, caso você queira ir para um outro patamar. É, parceria eu não peguei ainda né, mas eu acho que tudo é conversado e se você falar que pegou contato pelo meu ebook, me conhece eu posso falar com eles, se você falar comigo eu falo com eles e tal porque eu consigo um desconto, eu posso conseguir um desconto, né, não tô prometendo mas eu vou, eu vou fazer isso, eu vou tentar fazer isso por vocês porque o meu intuito é ajudar, né, porque eu sei que o conhecimento que tá lá dentro é, muda, enfim, muda a vida da pessoa, se ela quiser, entendeu? Então, eu fiz realmente para ajudar, é tanto que eu cobro um balão simbólico. É, eu não vou ficar rica ainda com isso, não. Eu estou estudando para lançar outros assuntos e aprofundar mais também. Acho que vocês que acompanham meus stories, eu estudo bastante justamente para criar outros produtos o curso, que é o, o que eu tô querendo fazer, um acompanhamento comigo, né, porque às vezes as pessoas têm essa necessidade, nem todo mundo consegue fazer as coisas sozinha, né, então eu vejo que eu tive essa necessidade de ter alguém e eu nunca, eu não, não tinha, eu fui me chegar e fui. Porque eu não tinha, mas se tivesse alguém, eu pagaria a pessoa me instruir pessoalmente, ter o acompanhamento dela, porque era tudo que eu queria, ter alguém que, que me desse essa motivação. Então eu tive que amar meios comigo mesma e, e, e conseguir fazer isso só, né, e tudo ter um propósito. Porque se eu não tivesse feito e descoberto tudo que eu sei hoje sozinha, se eu não conseguisse fazer sozinha, outra pessoa teria que estar tá fazendo, então... Seria essa, não seria, e aí não seria essa a minha missão, não seria esse o grande motivo que hoje eu estudo bastante para poder ajudar. né Eu trabalho também como hipnoterapeuta, ajuda as pessoas a ressignificar situações, traumas, bloqueios, é, resgatar sua criança interior, porque eu também entendi que tem que ser feito esse resgate para mudar muita coisa, para você sair de relacionamento é tóxico que eu não vou mentir, já tive dentro de um, e eu entendi o porquê que eu estava, porque nada é fora, tudo é dentro, como diz minha mestra Elaine, tudo é dentro. Então assim, se eu tava num relacionamento tóxico, já baixando para outro assunto, era uma loucura que tinha que ser feita, depois eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso, realmente aprofundando, né, porque muita gente fala muita coisa de fora, falando coisas de fora, e na verdade não, não tem nada fora. Geral, geralmente não, está tudo dentro de você. Até então, coisas curadas. E é isso. E é isso, beijo. Vou voltar com mais vídeos. Falando sobre relacionamento: como você curar, como você se é, sentir mais segura, como você ter esse amor próprio, né? E um dos caminhos. É você realmente começando a cuidar de você, é você praticar uma atividade física, é você manter esse hábito. Então, eu vou trazer mais assuntos sobre resgate da criança interior, né, que eu sinto que eu tenho que fazer isso. E, e, e esse resgate, como que funciona, eu, como a ferramenta da hipnoterapia te ajuda em relação a isso. É, e esses assuntos eu vou começar a abordar mais, às vezes eu não gravo tanto, porque eu estou estudando. Eu estou querendo adquirir mais conhecimento, mas eu vou conseguir passar minhas experiências com a ferramenta e trazer mais outras coisas, outros assuntos, alinhada nesse nesse nessa pegada de desenvolvimento pessoal, nessa pegada de autoestima, porque está tudo ligado, nessa pegada de cura, de traumas, Nessa pegada de reprogramação mental, porque a gente é um todo, né? Então, não é meio, a gente não é meio, a gente é todo. Então, tem essa, esse todo que tem que ser trabalhado para a tua evolução, para o teu desenvolvimento, né? É, eu vou falar também do curso da -Line, que eu tô fazendo, coisas que eu tô aprendendo lá dentro. Vou trazer todos de um pouco, vou tentar trazer, né? Porque eu fico tão focada estudando, estudando e fazendo outras coisas e treinando, que às vezes o dia passa e eu não observo, e né, acabei não gravando, mas eu vou tentar trazer mais isso, né para enriquecer, enriquecer vocês, enriquecer com conhecimento. E é isso, ótimo.